Se você prestou contas um mês após o prazo fatal para a prestação de contas, significa que suas contas foram julgadas como não prestadas. Se você foi notificado daquele prazo de 72 horas para prestá-las e mesmo assim não fez, a sua inelegibilidade perdura até o final da legislatura do cargo ao qual você concorreu. E para quem não prestou, é muito importante que preste, pois do contrário fica inelegível até que o faça. É importante também que você saiba que as solicitações, os pedidos de registro de candidatura são analisados caso a caso pelo juiz responsável. Um abraço e até o próximo áudio ou vídeo.